segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso manteve a justa causa de um trabalhador demitido após cometer várias infrações. Ele costumava chegar atrasado no intervalo do almoço, deixava de bater o ponto e fazia horas extras sem autorização. Mesmo sendo advertido e suspenso, continuou a cometer estes erros. Inconformado, o ex-empregado recorreu à Justiça do Trabalho para reverter a justa causa. No entanto, a segunda turma do tribunal concluiu que a conduta adotada pela empresa foi adequada, pois atendeu aos requisitos de razoabilidade na aplicação das medidas disciplinares. A conclusão se baseou nas diversas advertências e em uma suspensão que ele recebeu. Assim, ficou demonstrado seu desleixo com o trabalho.